um vídeo aqui no canal e hoje eu irei falar sobre os levitas você sabia que quem canta na igreja não é considerado um levita? Ah, mas como assim? Eu cresci aprendendo na igreja que quem canta lá na frente é o chamado levita Calma, que eu vou te explicar o porquê que quem canta na igreja não é Considerado um levita. Mas antes disso, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. É, o significado de levita indica alguém que é descendente da tribo de Levi, que era filho de Jacó. Os levitas aparecem na Bíblia especialmente por serem pessoas que foram para cuidar das questões do santuário e do culto de Deus durante a Antiga Aliança. Agora, para começar, vamos ver quem eram os Levitas. Enfim, o povo de Israel foi formado por doze tribos que descendiam dos filhos de Jacó. Levi era, um homem, era um, o nome de um desses filhos. Portanto, os Levitas eram membros da tribo formada por seus descendentes. Levi, então, teve três filhos, chamados Gerson, Coate e Merari. Esses três filhos deram origem às três famílias que constituíam a tribo de Levi, Moisés e Arão, por exemplo, pertenciam à família de Coate. A tribo de Levi foi separada por Deus na época de Moisés para executar responsabilidades específicas com relação ao serviço religioso. Quando os israelitas foram libertados da escravidão egípcia, nenhum do primogênito do povo de Israel foi morto quando o Senhor passou pelo Egito. Por esse motivo, os primogênitos de Israel pertenciam ao Senhor. Todavia, ao invés dos primogênitos de cada família, de todas as tribos, Deus escolheu um Levita para substituí-los. Desta forma, eles agiam na qualidade de representantes dos primogênitos das tribos de Israel. Eles eram separados como propriedade especial do Senhor? Por esse motivo, quando o território da terra prometida foi é, dividido oficialmente nos dias de Josué, os levitas não receberam nenhuma porção de terra como herança. No entanto, 48 cidades foram designadas como os lugares onde eles deviam viver. Agora vamos ver um pouco sobre as funções dos levitas e o que eles faziam. Basicamente, os levitas foram dedicados a um ministério de auxílio é, aos sacerdotes. Os levitas então executavam muitas atividades. Suas principais funções são descritas resu resumidamente em números capítulo 1 versículo 50, onde se lê: Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Os levitas começaram suas atividades com 25 anos de idade e continuavam a servir, servir oficialmente até os 50 anos. É possível que houvesse um período de aprendizagem de 5 anos mais ou menos, pois parece que as principais responsabilidades só eram assumidas pelos levitas quando esses, quando esses completavam a idade de 30 anos. Durante o reinado de Davi, a idade mínima para o serviço levítico foi reduzida para 20 anos. Provavelmente, isso aconteceu porque muitas tarefas desempenhadas pelos levitas, com relação ao transporte do tabernáculo e que exigiam maior maturidade, não seriam mais necessárias. Apesar dos sacerdotes também serem da tribo de Levi, os, o restante dos levitas eram proibidos de ministrar diante do santuário sagrado. Isso significa que os levitas não podiam ter contato com o altar santo, porém, eles ajudavam os sacerdotes em várias outras funções ligadas à adoração em Israel. Os levitas tinham a função de montar e desmontar e transportar o tabernáculo durante a peregrinação no deserto do Sinai. Os levitas filhos de Coate foram incumbidos de transportar os móveis do tabernáculo os levitas, filhos de Gerson, eram responsáveis pelas cortinas, cobertas e os véus do tabernáculo. Já os levitas, descendentes da, filha de, do, descendentes da família de Merari, tinham a tarefa de cuidar do transporte e de erguer é, a armação do tabernáculo e seu átrio. Os levitas eram os guardiões do culto a Deus, aqueles que, que deveriam zelar pelas coisas do Senhor, eles ficavam acampados ao redor do tabernáculo, servindo como protetores dele. Se fosse preciso, um levita daria sua própria vida para proteger o tabernáculo. Além disso, os levitas também serviam como um tipo de barreira para impedir que alguém é, desapercebido entrasse em contato com o lugar sagrado, uma coisa que era proibida. E seus utensílios tornando-se alvo de indignação de Deus. As funções dos Levitas mudaram de acordo com, é, com que o contexto histórico e as condições de vida dos israelitas também mudaram. Com o tempo, essas funções tornaram-se, de certa forma, um pouco distante das tarefas mais servis dos tempos de peregrinação no deserto. Por exemplo, quando o Rei Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém, fixando a, a adoração ali, é, depois, quando o rei Salomão ergueu o templo, as tarefas relacionadas ao transporte do tabernáculo e seus móveis e utensílios não seriam mais necessárias, é, então, é, no entanto, os levitas continuaram executando várias outras tarefas, como por exemplo, eles cuidavam da limpeza e arrumação do tabernáculo e posteriormente do templo, isso incluía as tarefas relacionadas aos animais que serviam de sacrifício, servir como guardas e porteiros, além de receber e guardar os dízimos e as ofertas, também ensinar a lei do Senhor ao povo e em algumas ocasiões servir de juízes e conselheiros, durante o reinado do rei Josafá, por exemplo, foram os levitas os responsáveis por, por, por percorrer as cidades do reino com o livro da lei ou a Torá, a fim de ensinar a palavra do Senhor aos judeus. Depois, nos tempos de Esdras, os levitas também tiveram um papel fundamental na educação religiosa do povo. Eles serviam como músicos, eh, poetas, compositores e cantores da adoração pública, especialmente durante e a o reinado de Davi os levitas aparecem na narrativa bíblica com é, proeminência na execução dessas tarefas inclusive compondo, compondo alguns salmos foi nessa época que viveu o levita Asaf ele foi o líder da, da adoração que ministrava perante a arca do Senhor um dos levitas mais famosos na bíblia é, então é, agora a gente vai ver um pouco sobre o sustento das levitas e como que eles viviam. Como que os levitas ficavam dedicados ao serviço do Senhor, eles precisavam é, ser sustentados pelo dízimo pago por todo o povo. Todavia, os levitas também deveriam pagar o dízimo do que recebiam dos sacerdotes. Em algumas ocasiões, os levitas e os sacerdotes também compartilhavam dos despojos de guerras, é, agora é, vamos ver sobre os Levitas no Novo Testamento. Apesar de sofrerem várias alterações em suas funções ao longo dos tempos, os Levitas continuavam distinguidos dos sacerdotes no período do Novo Testamento. Isso fica claro na parábola do Bom Samaritano. Nela o Senhor Jesus menciona, menciona tanto um Levita como um, quanto um Sacerdote. Levitas e Sacerdotes. Também foram enviadas pelos judeus para perguntarem a identidade do profeta João Batista, pois eles suspeitavam que ele pudesse ser o Cristo. Barnabé, companheiro missionário do apóstolo Paulo, ele era um levita. Mas, enfim, será que existem levitas, na, levitas nas igrejas de hoje? E a resposta é não. Existem levitas nas igrejas cristãs. Segundo os moldes do Antigo Testamento, muitas pessoas que atualmente se ocupam com alguma atividade relacionada à música da igreja costumam se autodenominar um levita, mas essa aplicação é conta completamente equivocada. Conforme vimos, os levitas eram necessariamente os descendentes da tribo de Levi. Eles então desempenharam muitas funções no culto do Antigo Testamento das quais a música era apenas uma delas. Esse sistema religioso, como todos os seus elementos, sim, eram temporários. Eles serviam apenas para apontar para o ministério redentor de Cristo, o qual é perfeito e permanente. Cristo é o nosso sumo sacerdote e, por isso, não precisamos mais da ordem, da ordem levítica. O plano de Deus Sempre foi que todo o seu povo fosse um reino de sacerdotes e isso se cumprissem é, na igreja através da obra de Cristo que redimiu é, um povo para ser santo. É por isso que o apóstolo Pedro escreve que somos sacerdócio real. Sobre esse aspecto todo cristão é sacerdote de vida, pois por meio do cri, do, de Cristo e da capacitação do Espírito Santo se desfruta de, uma, de um relacionamento direto com Deus, que é habilitado a servi-lo com, com santidade. Bom pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar este vídeo com seus amigos. Muito obrigada por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe.